Descobra a estratégia de como eu gerei mais de 20 mil dólares nas primeiras 48 horas após começar com este projeto 100% descentralizado, um projeto de matriz de trono em smart contract e com qualquer um, incluindo tu, podes copiar este processo e gerar mais de 10 mil dólares por mês. Olá, meu nome é Silvio Fortunato e há mais de 20 anos que eu tenho experiência em marketing digital e realmente nunca Nunca, nunca vi nada assim. Bati todos os meus recordes e não só bati os meus recordes em termos de rendimentos, como também ajudei outras pessoas a fazer o mesmo. E hoje vou-te explicar como é que este projeto chamado Forçage, que tem dois smart contracts, um em Ethereum e outro em Tron, e hoje vou-te explicar especificamente o smart contract de Tron, que pode realmente ajudar a mudar a tua vida. Ok? Então vamos lá, estou realmente muito, muito, muito, muito entusiasmado. E uh, aquilo que tu vais aprender nesta apresentação, como tu podes gerar rendimento acima de 10 mil euros, começando com um baixíssimo investimento, todos os detalhes sobre o primeiro projeto matriz 100% descentralizado construído em Tron, em Smart Contract, as diferenças entre um projeto centralizado e um, e um projeto descentralizado, como realmente membros de, da minha equipa portuguesa e não só geraram mais de 20 mil dólares nas primeiras 48 horas e uh, os três segredos de como construir um rendimento passivo e constante em criptomoeda. Okay? Mas uh, tenho uma nota muito, muito importante para te dizer. Os rendimentos apresentados neste webinar são para mostrar a possibilidade do que este sistema nos permite. Não é nenhuma promessa do que serão os vossos rendimentos futuros. Os resultados de cada pessoa são realmente sempre diferentes apesar de haver uma possibilidade infinita de ganhos neste projeto o resultado de cada pessoa vai depender muito do seu empenho. Isto não é um esquema de ficar rico rapidamente sem fazer nada. O teu sucesso vai depender do tempo que dedicas ao projeto, da tua visão de investimento, dos teus recursos, conhecimentos e, principalmente, do teu mindset. Então, dito isto, penso que é justo falar disto, mas realmente nós temos tido resultados absolutamente inacreditáveis. Eu fiz este PowerPoint após 48 horas do lançamento do Tron. Nós, como eu te falei, temos também o Ethereum e, e portanto, se nós fossemos falar dos rendimentos acumulados, são absolutamente incríveis. Está aqui o Vitaly Dubinin, que é o meu patrocinador, que só nas primeiras 48 horas, com o Smart Contract do Tron, ganhou 471.816 mil dólares. É absolutamente inacreditável nas primeiras 48 horas. Eu ganhei mais de 20, 20 mil dólares, 24.209 nas primeiras 48 horas, mas temos realmente muitos membros da nossa equipa, como por exemplo o Paulo Barroso, 13.807 dólares nas primeiras 48 horas, o Paulo com o meu sistema e com os dois smart contracts já ganham mais de 700 mil dólares, eu já ganhei mais de 400 mil dólares, é absolutamente incrível. Temos aqui o Mário Carreira em apenas 48 horas, 7.181. Uh, com, com os dois com a Forçagem na globalidade já ganhou mais de 200 mil dólares. Temos aqui a Sandra, 2.540 dólares em 48 horas, o Paulo e a Carlos Rodrigues, 1721, uh, o André Silva, 881, Eu podia estar aqui o dia inteiro a falar realmente dos resultados que são absolutamente incríveis. Portanto, este projeto iniciou a parte do Trono iniciou a 6 de setembro de 2020. E nas, nas primeiras 48 horas registaram-se mais de 27 mil membros e já se ganhou mais de 6 milhões de dólares. Isto nas primeiras 48 horas. Quando tu estás a ver este vídeo, provavelmente já passou muito mais de 48 horas. Se fores a ver agora, os resultados são completamente diferentes. Estou realmente muito, muito, muito, muito entusiasmado. E porque é que este projeto está a ter um, uma expansão absolutamente incrível? pelo mundo inteiro. Nunca vi nenhuma oferta como uma oferta da Forçagem em termos de duplicação, em termos de resultados, em termos de rapidez, de tudo e é absolutamente incrível. Porquê? Porque tem características completamente diferentes do negócio de cripto ou não centralizados. Em que, quando nós temos um, um negócio centralizado, ou seja, que existe uma entidade, uma empresa, um empreendedor, algo que controla todo o sistema acaba por muitas vezes, e nós temos muitas, muitas exemplos, e foi por isso que eu nunca quis estar relacionado com negócios de cripto até agora, ok? Porque normalmente temos corremos os riscos muito, muito grandes de perdermos o total controle das nossas criptos quando nós as investimos, e por isso o risco da perda é de 100% caso a empresa feche, as condições podem ser alteradas em qualquer momento, possibilidade de fraude, o nosso rendimento pode desaparecer a qualquer momento, temos de aguardar para resgatar os rendimentos porque não controlamos absolutamente nada e muitas vezes os planos de marketing mudam muito, muito, muito frequentemente. Porquê é que este projeto é diferente de tudo aquilo? Primeiro, este projeto não é. Não é investimento em moeda na esperança que o seu valor suba, não é investir cripto num fundo centralizado que, pretende, que prende o capital durante X tempo com o risco de o perdermos, não é investir ou fazermos câmbios com cripto, Ok? Portanto, quais são os benefícios e foi que isto que me apaixonou completamente disto. Deste tipo de projeto e é completamente revolucionário. Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode começar este projeto, porque o investimento é muito baixo. Tu podes começar com cerca de 200 tronos, que na altura que eu estou a fazer esta, esta gravação são mais ou menos 10 dólares. Okay? 100% dos rendimentos vão para os membros do projeto. Não passam por nenhuma empresa, nenhuma empresa retém... Os valores, ok? Os criadores do projeto não ficam, nem guardam as criptos de nenhum membro, como eu estava a falar. O projeto é 100% descentralizado, escrito em Tron, em Smart Contract no Tron. Não é necessário administradores para gerir ou fazer pagamentos. Pagamentos são instantaneamente, diretamente para a tua wallet. És tu que controlas completamente os teus rendimentos. Os Trons são sempre teus e podes levantar a qualquer momento. O potencial de rendimento é ilimitado e sem qualquer tipo de teto máximo. Transparência. Todas as transações são verificadas no Tron Blockchain. O projeto é simples e lucrativo. Não precisas de te preocupar com hackers ou com burlas, seja de que for, e podes obter rendimentos só por investir, sem fazer referências chamado spillover ou derramamento, derramamento. Okay? De qualquer forma... Eu não te recomendo começar este negócio só dependendo do spillover. Portanto, o conceito é um conceito de crowdfunding completamente diferente dos crowdfundings que nós estamos habituados e uh, depende do teu objetivo. Tu, inclusive no sistema, podes colocar o teu objetivo e a partir do sistema vai-te dizendo o que é que falta para atingir esse objetivo. E se nós trabalharmos e nos focarmos por objetivos, é realmente incrível. Portanto, este conceito. É um conceito completamente revolucionário de crowdfunding e aquilo que está a acontecer é absolutamente incrível. Okay? Portanto, E se eu te mostrar realmente uma maneira de tu ganhar 100 mil dólares, isso mudaria realmente a tua vida? Uh, vamos ver como é que funcionam as matrizes e conhecer realmente o back-office. O um, Smart Contract, um, este projeto em Tron, vai ter três matrizes. A próxima vai ser lançada em breve, que é a X-Gold. Eu vou-te explicar as matrizes X3 e X4 é muito, muito, muito simples. Tu começas com 100 tronos uh, na, na primeira matriz da X3, na primeira slot da X3 e na primeira slot da X4. É 200, uh, 200 tronos de uma vez e automaticamente ele abre a slot 1 da X3 e a slot 1 da X4. Estas uh, matrizes têm comportamentos diferentes para nos dar tipo de rendimentos diferentes. A X3 é muito simples. Quando uma pessoa entra num negócio, ela dá diretamente o valor dos 100, 100 trones nesta slot. Não é? Então quer dizer que tu, como única pessoa, recebeste o que tu investistes nesta, nesta primeira slot. A segunda é para ti, portanto a segunda já é lucro, e a terceira passa para cima para o teu patrocinador. E isto cicla de maneira que isto infinitamente continua a mesma coisa. ok? Então, por exemplo, aqui chega e tens na... Na terceira é para ti, a quarta é para ti, a, desculpem, a quarta e a quinta é para ti, a sexta sobe, a sétima, a oitava é para ti, a oitava, a nona sobe, a décima e décima primeira é para ti, a décima segunda sobe e assim sucessivamente, ok? Aqui diz o número de pessoas que tu já patrocinaste, neste, neste caso 64, e já ciclou 24 vezes. Todas as outras slots são iguais, a única diferença é que até à 12 segunda uma é o dobro da outra e depois da 13ª, 14 quarta e 15ª é 75% da anterior. ok então Mas o comportamento é exatamente o mesmo. Então imagina o que é tu rapidamente, a X3 dá para tu ganhares rapidamente dinheiro com as pessoas que tu vais recortando uh, no projeto. Isto é absolutamente incrível. Então quando começam a chegar a que estes valores aqui assim, as coisas começam a ficar realmente muito, muito sérias. Porque aqui são 3 dólares, aqui são 6, aqui são 12, e assim, aqui já começam a ficar valores, por exemplo, aqui, de 36 mil dólares. Okay? Então é como se tu tivesse aqui 20, uh, neste caso, 15 produtos diferentes, um, em que tu tens desde o low ticket ao high ticket, um, e te dá uma conjugação de rendimentos absolutamente incríveis. No caso da X4, aqui... Uh, recompensa quem recruta muito e aqui recompensa quem vai fazendo a uh, equipa. Então o comportamento aqui é diferente tu nestas nesta X4 cruzamento, podes ter derramamento vindo de baixo da tua organização ou uh, de cima dos teus uplines e basicamente estas duas posições sobem para cima, estas três ficam para ti e esta sobe para cima e uh, assim sucessivamente, portanto é muito muito muito simples e uh, tu inclusivamente aqui podes ganhar e teres rendimentos de pessoas que tu nem sequer recrutaste e rendimentos que vêm de cima, o chamado ram ou rendimentos que vêm debaixo da tua organização. Okay? Então aqui já não dependes somente do teu esforço e inclusivamente, tu podes ganhar dinheiro antes mesmo de recrutares, seja quem for. Mesmo não recrutando ninguém, podes ganhar dinheiro do derramamento. Obviamente que eu não te recomendo tu te focares nisso, recomendo a tu fazeres as duas coisas Recurta as pessoas um, e construís a organização e vais ter estes dois tipos de rendimento. Em breve vamos ter a Xgold, gold que é absolutamente incrível. Está a revolucionar completamente o mundo uh, dos nossos trabalho a partir de casa. Com isto tens a segurança absoluta de que os rendimentos vão diretamente para a tua carteira e não há aqui empresa para controlar nada. Está tudo no blockchain, é tudo independente uh, e uh, não corres qualquer tipo de risco de alguém como eu disse anteriormente, ir fugir com o teu dinheiro, ou seja, o que for. E isso é completamente, realmente revolucionário. Tu recebes o dinheiro instantaneamente, ok? Por isso, falando novamente e reforçando a ideia, os, nos projetos uh, descentralizados, os criadores não controlam as tuas criptos, é automático, sem administrações e sem encargos não é afetado por decisões de gestão, é impossível perderes os teus fundos, os pagamentos são instantâneos, o rendimento é ilimitado, é 100% transparente e podes ganhar mesmo sem referenciar como eu falei. Já contrariamente aos projetos centralizados, os criadores controlam as tuas criptos, o staff monetiza, é ele que monetiza o sistema, somos sempre sujeitos a decisões dos criadores, podes perder o teu capital, o resgate dos fundos é limitado, os rendimentos são limitados, a transparência é limitada e nem todos realmente são legais. Muitas vezes tens empresas, por exemplo, empresas de marketing multinível, eles fazem o que eles quiserem, inclusive podem cancelar o teu contrato, eu sei bem daquilo que falo uh, e, portanto, tu achas que tens um negócio e não tens. Uh, uh, essa empresa que centraliza uh, o negócio, seja uma empresa tradicional multinível, seja uh, um, um, uma equipa que controle tudo, tu estás sempre pendente deles. Enquanto aqui descentralizado não. E é isso que é a maravilha do negócio. E é por isso que isto fez uma explosão absolutamente na internet. Que eu tivesse atingido uh, recordes como eu nunca atingi. Com, com a por exemplo, houve um dia que eu ganhei mais de 69 mil dólares num dia. É, é absolutamente inacreditável. E o Tron é uma das criptomoedas mais importantes e será uma das mais importantes nos próximos anos uh, estão cada vez mais aplicações a usar o trono, o trono tem crescido realmente a um ritmo enorme e uh, uh, tens umas grandes, grandes, grandes vantagens em poderes acumular a moeda de trono. Okay? Porquê é que algumas pessoas têm dificuldade em criar rendimentos com a conforçais? Porque uh, têm falta de atitude e motivação, e por isso uh, realmente tens de pensar aquilo que te move a ti, falta de recursos e dificuldade em apresentar o projeto, falta de conhecimento em saber como gerar leads interessados, mentalidade de escassez, falta de um sistema de follow-up automatizado, falta de consistência e foco e, sobretudo, medo uh, no seu mindset. Uh, a plataforma do MSI, uh, ou MSI, ou Multiple Streams of Income, foi um sistema que eu criei e é um sistema passo a passo, acessível a todas as pessoas, tem páginas de captura, páginas de vendas, todos os funis realmente o que precisas, é um sistema de configuração automática, não tens que ter eh, grandes conhecimentos técnicos, tem sequências de follow-up automatizadas em vários idiomas, tens apresentações regulares para a equipa, tens grupos de apoio no Telegram, grupos de apoio no Facebook, eh, e tu podes começar hoje mesmo e terás feito para ti todos os funis de venda e de marketing, terás webinars regulares para te ajudar a tua equipa a crescer, plataforma com apoio em tickets e chat uh, em 24 horas, material de desenvolvimento pessoal disponível na plataforma, apoio regular de toda a equipa, a oportunidade de construir um negócio com rendimentos passivos e regulares. ainda tens tráfego tráfico de co-ups, que é, uh, nós vamos gerar leads e referenciados para ti, usando os funis de duplicação das campanhas de marketing que nós temos. Por isso, como começar? Muito, muito, muito simples. Em primeiro lugar tens de comprar Tron, uh, a moeda chama-se TRX, numa Exchanger, como a Binance, dentro de, perto deste vídeo traz os passos todos e como tu fazeres isso, é muito simples. Depois instalas a Wallet, por exemplo a Tron Link, no teu desktop ou no teu smartphone, transfere o Tron que compraste para a tua Wallet, depois registras-te na forçais confirma sempre que te registares com o link correto do teu patrocinador e ativas as, as slots X3 e X4, Aquilo que eu te recomendo é, no início, começares com o mínimo de 10 slots, X3 e X4, e depois registras no MSI, segues os passos do MSI, para saberes como lançares o teu negócio. Portanto, os passos estão todos aqui nesta página. E promove sempre, sempre, sempre o contacto com a equipa. Não precisas de maneira nenhuma estar sozinho. Estamos muito entusiasmados por te ter a bordo. E vamos te ajudar a mudar a tua vida financeira muito, muito, muito, muito, muito rapidamente. Portanto, segue os passos estão nesta página e vemos dentro do MSI.